Olá, que tal ir ao cinema nesse final de semana? O Cineplus Emacite segue com as exibições do aclamado filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa em três sessões diárias. A programação vai até 22 de dezembro. E a Oxy Academia e o Espaço Paiol realizam neste domingo a primeira festa Carpe em Rio Negro. O evento acontece a partir das 14 horas no Espaço Paiol, no bairro Seminário, e conta com música ao vivo e apresentações das bandas Sou Assim e Demode, além de ampla praça de alimentação. E para fechar, um convite. Itaiópolis terá na véspera de Natal um dos maiores e únicos bailes da região com fogo de chão e turbinados da vaneira. Serão 5 horas de baile com início às 23 horas. O evento acontece no CT do Ramalho, na localidade de Tamoio. Esta edição encerra a temporada de 2021 do Momento Rmix. No próximo ano retornamos com grandes novidades. E para continuar bem informado 24 horas por dia, continue ligado em nosso site. Em 2022 a gente se vê. Até lá. Momento Rmix.